Ah, o café! Indispensável no dia a dia do brasileiro. Vinda da Etiópia, a bebida transformou o Brasil no maior produtor do mundo, há pelo menos 150 anos. Nesta safra são esperadas entre 57 e 62 milhões de sacas de arábica e conelon. Mas para chegar até a xícara, o café percorre um longo caminho, que passa inclusive pela tecnologia empregada na hora da colheita e tem instituição de pesquisa desenvolvendo protótipo que serve para auxiliar a colheita, inclusive em regiões de café de montanha. A ideia veio no doutorado em mecanização agrícola do Rafael, na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. O protótipo de derrissadora suporta até áreas com inclinação de cerca de 30%, permitindo a colheita em toda a planta, independente da elevação, fator limitante para as máquinas atuais. A máquina utiliza um sistema de massas para realizar a vibração das varetas. A gente tem muito café na montanha, e na montanha, quando eu falo café na montanha, é aquele café é difícil de colher, né trabalho árduo, então a gente pensou numa máquina, num protótipo, na verdade, a gente pensou num protótipo que pudesse é, resolver um pouco dessa demanda de mão de obra no campo, né? de, uma, de uma forma barata. Né? Uhum. Esse foi sempre um dos pilares, tinha que ser um protótipo barato para que ele alcançasse aí os produtores rurais de, de pequena agricultura familiar, pequeno porte. Como a zona da Mata Mineira é montanhosa, partiu da necessidade dos pequenos produtores a demanda. Tanto é que os testes foram lá. O percentual de derrissa ficou na média de 85%, considerado bom para um protótipo. A derrissadora funciona acoplada a um trator e exige terraceamento terraço ele é imprescindível, então vai depender muito daquela, daquele espaçamento que você vai ter entre as ruas do café, entre as linhas do café, para fazer esse terraço. Né? Então, o ideal é que ela, a gente teve até condições lá de, de 6 a 7% ali de, de inclinação ali para o próprio trator, que já é um, um pouco perigoso, né, para o trator. a gente teve uma, a condição ideal é que o trator ande mesmo no plano. Né? Então, tem que ser feito esse terraço mesmo para a máquina poder funcionar bem. É, e era um protótipo né? é, a, a gente teve até pés de café Quando estavam mais maduros A gente chegou a ter ali 80, 60% de queda dos frutos de café Ela não é uma colhedora, ela é uma derrissadora né? Existem outros projetos que foram criados Para poder fazer o recolhimento do café Que ela derrissava, né? que ela desprendia do pé Então a gente chegou a resultados interessantes Começou em 2011 e a patente saiu este ano a pesquisa incentiva novas ideias para aprimorar o campo. Agora, empresas interessadas podem adquirir a patente e colocar a máquina no mercado. É uma satisfação poder entregar, pelo menos agora, nesse momento ainda, uma patente. Né, para o Instituto Federal do Espírito Santo é importante, para a Universidade Federal de Viçosa é importante, para o Departamento de Engenharia Agrícola lá da UFV é muito importante, agora vem as empresas que querem né, entrar em contato com a UFV, que a patente está depositada né, com, com o advogado da UFV, então trazer, entrar em contato com a UFV e falar, ó, Federal de Viçosa, a gente quer adquirir a tecnologia para a gente poder redesenvolver, para a gente poder melhorar e poder colocar no campo.